Eu convido o Washington a declamar uma poesia que ele está ali sentado, germinando, querendo falar. É o nosso poeta, ele vem lá da de Vício, vem pra cá. É o Washington, de Oliveira é um companheiro, um, um um. Eu acho que todos nós somos, fazemos parte da mesma família.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 o copo da compadecida, interpretei, tirei a média de 7,5%, é, mas aí se a encosta na minha boleta, mas gostei né, do incentivo, que a ressocialização não está é, só no